Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o método UPGMA, né? um algoritmo muito utilizado para nós conseguirmos fazer dendrogramas. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. É, nas últimas aulas a gente aprendeu como que a gente consegue construir o dendrograma considerando o método do vizinho mais próximo do vizinho mais distante. O método UPGMA é muito parecido, né? só muda a forma como a qual nós vamos atualizar nossa matriz de, de similaridade. Então, vamos continuar com o mesmo exemplo que nós utilizamos aí nas duas últimas aulas, onde nós temos uma matriz de dissimilaridade, e a partir dessa matriz de dissimilaridade, né, nós vamos construir o nosso dendograma. Como sempre, no nosso primeiro passo, vamos estabelecer os genótipos mais parecidos, né, os tratamentos mais parecidos, que é o 3 e o 4, ponto de fusão, 14.30. O que, é que vai mudar? Na hora de nós criarmos aqui né, os valores para compor essa matriz atualizada, nós, não vamos, nós vamos considerar nesse momento a média entre os nossos indivíduos. Então, olha só, o 3 e o 4, né, que é aquele primeiro grupo que a gente formou, em relação ao, ao nosso tratamento 1, né, a gente tem o valor 34,94 e 54,24. Somando eles e dividindo por 2, né? ou seja, fazendo a média, a gente chega nesse valor. É, o 3 em 4 em relação ao 2, né, que vai ser essa assim, medida aqui, nós vamos fazer a média também. E dessa forma nós conseguimos né, compor essa nossa matriz. Usando o mesmo raciocínio, a gente procura a menor distância agora, foi entre o 2 e o 5. Né? É, ponto de fusão: 30,66. Né? O valor, a distância que nós temos aqui. Então, o que, é que nós vamos fazer? Vamos atualizar a matriz 2 e 5 em relação ao 1. Né? Então, aqui 2 e 5 em relação ao nosso tratamento 1, vamos fazer a média que deu esse valor. É, 2 e 5 em relação né, a esse grupo 3 e 4, a gente chega nesses dois valores. A média né, dá esse valor aqui. Então, a gente consegue atualizar a nossa matriz. É, por último, né? na verdade não, por último, mas o menor valor aqui, 3 e 4 com 1. Então, o grupo 1 aqui com 3 e 4, né? vamos unir aqui o 3 e 4 com 1, e o valor que a gente vai obter aqui vai ser a média dessas duas observações, ok? Do 3 e 4 com 1 e do 3 e 4 com o grupo 2 e 5. Fazendo a média, a gente chega nesse valor que nada mais é do que o ponto de fusão que vai unir esses dois grupos. E assim a gente consegue finalizar o endograma pelo método UPGNA. Então é bem tranquilo fazer isso. Né? Na próxima aula nós vamos aprender como que a gente interpreta esses gráficos e como que a gente consegue estabelecer os pontos de porte. Okay? Até a próxima aula!